E aí pessoal, beleza? Aqui é Fernando Brasileiro E esse é mais um Brawl Stars aqui para vocês Hoje vamos jogar com um novo Brawler Novo não, né? novo pra mim Todo mundo já conhece a rosa A Ready moça dos punhos Rosé. <risos> vamos selecioná-la Ela é uma batedora, tal qual é o primo e Vamos ver o que a gente consegue fazer Vamos selecionar aqui o pique gema, né? já está selecionado Não esqueça de deixar o joinha no vídeo, muito importante Deem aquela força e vamos ver o que a gente consegue fazer Com a rosa rumorosa Tadadadam. Dois Nitas e uma rosa O Nita, eu não lembro se ele ataca de frente ou ataca de longe Eu joguei com ele e me esqueci Opa, tem alguém aqui no mato, eu vou pegar esse coelho. Ah, pertinho, pertinho eu sou, sou mais a rosa, rapaz Vou pegar aqui, deixa eu me recuperar É 3 a 0 o quesito gemas Aí, boa Aí, rapaz, peguei um pouco, estava escondido ali Deixa eu recuperar minha vida Só vem, só vem, eu quero ver o especialzinho da rosa, não usei nenhuma vez ainda Ah, caramba Batei eles um monte de vez Mas morri né, quando acabou Quando acabou meu X-Special Vem pra cima Vem, vem, vem, vem. rosa pra rosa, vem Matei a rosa? É, matei Agora <risos> chama os ursos Chama os ursos a 6x6, a rapaz Partida parei Pera, Caramba, tô, meu time tá com 8 gemas, não tô com nenhuma Tá tudo com esse, com esse Nita aqui, boa! Desce seus Nitas! Desce, desce, desce! Vamos se esconder, cambada! Alô, alô, alô! Descer a porrada nesse cara! Vou matar, vou matar, vou matar! Ali, rapaz, 17 a 0, foi bonito! O Nitinho ali, um dos Nitas O perro foi o craque da partida, já temos uma vitória. Já não começamos mal. Bora! Aí! Rosa tá, tá grandona. Gostei do, do especialzinho dela, que dá aquela porradaria, aquela <risos> violência gratuita. Temos, eu não sei qual, é, qual que é aquele pequeninho e o boom que nós já jogamos aqui no canal. Hum. Não é muito seguro pra esse coach chegar muito perto de mim não hein? aí rapaz, oh, ó, a rosa <coughs> é um peso pesado e interessante. O primo dele está vindo pra cá. Chega o primo. Vem, vem cá, vem cá, É o primo, é o primo. Tá fugindo da rosa, tá fugindo da rosa? Ah não, aquele primo dele tá vivo é. Não tá vindo, não, não, não, não, não, não, não. não foi? Não foi. Toma, oh, meu primo. Hahaha, <risos> fui fugir da rosa rumorosa. Chegamos, vidinha cheia. Ah, é uma. Como é que é o nome daquele trem ali? A torreta? Ah, vou levar esses caras tudo, rapaz. pensando o Nossa, tô com oito, as oito gemas do time, tá comigo. <risos> Eu nem tinha visto. Recupera a vida. Oito a dois, ó. Vou matar vocês tudo, rapaz. Você que tá que ele mata sai o primo. Leva é ao primo. Cara, adorei essa rosa. Diga-se de passagem, aqui eu tô conseguindo jogar, partir para cima dos caras, da melhor maneira possível. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Já é o vez Muito boa, Rosa Mais uma vitória Temos o craque da partida 1, um, 2 a 0 Aí sim Vamos vencendo partidas E ganhando, ganhando, ganhando. Olá, olá, olá. Olá, olá, olá. Muito boa, Rosa rapaz. Quem diria eu vi que ela era um peso pesado interessante, tal qual é o Primo Bom, né? oh, o Primo é o Primo e o Nita no China. Então vamos ver se a gente consegue fazer uma dupla pesos pesados Eles tem uma rosa também Essa foi a rosa Eles têm um co tem um escondido aqui, Eu acho que é uma Shelly Levei a Shelly também Vamos leva, levar leva esses caras tudo. Aqui é na ignorância. Ah, vai me levar. Ah, oh, me levou. Fiquei trancado com o cogumelo, maldito. Um Ainda bem que já estouraram aqueles cogumelos. Ah, ah, 5x1. A, a gente se empolga. A Chín, Olha, ali, tem gente aqui. Tinha, pelo menos. Ali, ali, ali, tem morosa. Hoje não diz. Ah, maldito coach no meio do mato. Tá 9x2, não podemos perder, tá um uh, rapaz. Tem que te. Uh ursão, tem o cara. Aí, vamos lá. Vem time, vem time. rapaz. <risos> O primo tá ali, vai pegar as 10, é o primo. Boa. Uh, já era, rapaz Temos um 3x0, bonitaço 14 Agora, mas ele é Agora foi o Mita. Que foi o principal principal da partida, não o crack da partida Muito bueno, pessoal, não esqueçam do joinha, hein Vamos apoiar a Rosa está indo pra sua Agora vamos pra quarta partida com a Rosa E ver se a gente consegue a quarta vitória é que hoje vai ser 100% de aproveitamento? Coach e eu primo. Beleza, temos... Um atirador e um porradeiro junto com a minha porradeira, que eu estou curtindo bastante. Leva esse coach! Tem um barley aqui embaixo! Ah, não acredito que vou morrer um barley! Tava sem, sem tiro, mas vou te falar né Tava sem carga no, nos braços! Aí, ó, levar esses dois aqui já. Vou um pouco. Sai daí que esse barley deles é meio roubado. Vem pra cá. É três, é três, tá 3x3, rapaz? Cara, não vai tomar dano, o coach, hein? Vamos levar, esse... levar esse barley. Aí, bora, bora, bora. Hello, hello, hello! 9 e 10. Não, só 9 ainda. Aí, vem time. Vem time, vem te me. <risos> O Pessoal, me chama de cover. Ah, oh, não, rapaz. Eu tô só casado até uma Guimogênalo, puxa vida. Aí, aí, rapaz. Só eu já tô com 11 aqui. É só eu namorei. Deixa eu vir, vem tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo. Tá, ele esse aqui é dando soco no matinho que a gente vai 12 a 0 Partiu bem encerrada mais uma vitória para o time RetroGames. <risos> a Rinata, que era o El Primo, foi o craque da partida. Show de bola, vencemos a nossa quarta em quinta. Agora vamos fechar o 100% de aproveitamento. Vamos fechar aqui, rapaz. Temos um Brawl Pass. Vamos pegar aqui Caixa Glander. Nós aqui temos na caixinha Moedinhas pontos de poder do Daryl, que ainda não usamos pontos de poder do Bull Que já usamos E era tudo isso Agora vamos para a finaleira 5x0 Sobrará espaço para uma derrota Ou a nossa Rose hello, hello, hello. Rosa nossa amorosa hello, hello, hello. Vai vencer mais uma Pega, pega, pega, pega me tranquei, tem, cara, tem um barley ali. O barley e o Poco no mesmo time é meio complicado. Pra eles, né? Não pra gente. Agora, <risos> agora, vai, vai. É, só não mandou. Mat bull, mat, boo, net bool, net boo. Primeiro bull, primeiro bull. Bu. Ah, tomara que essas musiquinhas de fundo das professoras que não deu direito atrás. Aí peguei a gema. Agora vaza. Vazar na capoeira. Vazar na capoeira aqui pra. Aí, beleza. Três gemas e recuperamos a vida. não meter esse bull aqui, já era. O deles tinha gemas. Tô com cinco. Nosso time tá todo recuado. Cadê o pouco O nosso pouco tá. Nosso pouco tá sem. Ah tá, você se mexer agora e voltou. Aí vamos levar... ter que levar esse pouco. Aí rapaz, show de bola. Agora é manter. 5x0 tá em caminho. Ah tá, 13x0 já só comigo. 3x0. <risos> Bem tranquilo, vem bem tranquilo ah, vou até chamar o especialzinho armadura da Rose e já era pessoal perfect 100% de aproveitamento e fomos o um crack olha aí gostei muito de jogar com a Rose dos pesos pesados vamos dizer assim porque me agradou mais ela é bem poderosa eu não sabia que era tanto então vamos pegar todas as moedinhas as fichinhas vamos agradecendo a presença de todos e convidando vocês a se inscrever aqui no canal, o Braseiro. Temos aqui Brawl Stars, Pokémon GO, Clash Royale, Rush Royale, uh, Among Us. Vamos trazendo o J creative Destruction, Cyber Hunter, entre outras coisas. Se tiverem sugestões, mandem nos comentários. Muito obrigado por acompanhar até aqui, pessoal. Nossa próxima jogatina será com o Daryl, nosso último liberado. E se não liberarmos mais nenhum outro até lá, vamos pro futebolzinho, certo? Muito obrigado e até a próxima.